Aqui, agora chegou a hora de a gente dar uma olhadinha no meu computador e um diagrama que eu fiz aqui para ilustrar como esse padrão arquitetural funciona. Então, vamos lá. Legal, aqui. Então, aqui na anotação MDL, eu fiz uma demonstração de como funciona o padrão de micro front-end, tá? o padrão arquitetural. Então, primeira coisa de tudo, a gente tem aqui o nosso usuário, né? que acessa um proxy reverso. Esse proxy reverso, ele pode ser um Nginx. É, existem outras opções também. Você não necessariamente precisa trabalhar com proxy reverso. Você pode, por exemplo, numa cloud, trabalhar ali com é, buckets, por exemplo, trabalhar com conteúdo estático e usar os próprios recursos da cloud para fazer o roteamento ali para o seu conteúdo estático. Mas essa daqui foi uma das primeiras formas que eu vi esse padrão ser adotado e funciona muito bem, tá? Funciona muito bem mesmo. E aí vai funcionar para qualquer tipo de cloud, não importa, tá? Bom, então daí o nosso proxy reverso ele vai apontar para um. Front-end container. E esse front-end container, ele vai ter várias partes aqui. Então, essa parte um poderia ser um header, essa parte dois poderia ser um menu lateral, por exemplo, ou então o conteúdo do, do container. E você poderia ter aqui também uma parte três que poderia ser o footer, ou poderia ser, enfim, a parte de notificações, alguma outra coisa aqui desse container teu. Tá? poderia ter várias partes ou poderia não ter nenhuma parte ser é só o container não importa tá o que importa aqui é que você vai ter um proxy reverso apontando para cada página fazendo um roteamento para cada página de acordo com a URL e aí talvez você pergunte poxa mas por que que eu preciso de um proxy reverso né por que que tem que ter esse cara aqui porque se eu usasse por exemplo aquele conceito de colocar cada página em uma porta é, eu não conseguiria trabalhar com HTTPS, por exemplo, que são portas arbitrárias, né, então você não vai conseguir trabalhar tudo na porta 80, por exemplo, ou trabalhar tudo com a porta 443. Então é por isso que você precisa de um componente como esse, né, ou de um balanceador aqui na frente, você vai precisar de alguém que faça esse papel de, de direcionamento, né, da, da URL que o usuário digitou aqui a tua página. E aí tipicamente, para todas as nossas partes aqui, a gente vai ter um CDN, né, para ter ali conteúdos estáticos como CSS, JavaScripts, né, e manifestos como do PWA, por exemplo né? E a gente também vai precisar ter aqui fundamentalmente backends para ele, que normalmente são aqui microservices, tá? Alguns microfrontends, como a gente falou anteriormente, eles podem ter o backend já aqui dentro, né? Ele, ele pode ter ali um, um code behind e ser self-hosted ali, por exemplo, né, um código mais simples que ele, por exemplo, acessa direto ali o banco de dados e tudo mais. É claro que a gente está falando de uma aplicação é, interna, né? não uma aplicação de alta criticidade, que precise ter grandes recursos de segurança, uma aplicação mais simples, ou parte da aplicação mais simples. Né? Você pode ter uma parte mais complicada, que vai fazer autenticação, etc., usando esse desenho aqui, né? com microservices aqui atrás, e pode ter algumas partes ali que não tem quase complexidade que é self-hosted mesmo e faz tudo que precisa fazer ali dentro né é, enfim mas precisa se tomar cuidados né principalmente em relação a dados para não expor o seu banco de dados enfim são, são preocupações que precisam ser levantadas em geral esse aqui é um, o modelo é, mais aceito mais utilizado pelo menos que eu vejo no mercado e aí falando por exemplo de uma aplicação que use aquele conceito de reuso das interfaces a gente trouxe aqui uma sugestão de um aplicativo de vendas, né? Esse aplicativo de vendas ele tem um micro front-end de menu, um micro front-end de rodapé, um micro front-end de login, um micro front-end de troca de senha. Observa que esses aqui são verdes, né? Por quê? Porque eles vão ser reutilizados para outros apps. E aí eu tenho um front-end aqui de cancelar pedido, de acompanhar pedido, de busca de produtos, da tela de boas vindas, do carrinho e da vitrine que tem o, a, a, a borda que toda azul, traçadinha Azul, né, indicando que isso aqui são micro frontends é, exclusivos aqui do meu app de vendas e eu tenho aqui um checkout que também pode ser é, reutilizado em outras aplicações. Nesse contexto aqui eu tenho um CDN de vendas, né, então eu tenho imagens é, específicas para esses frontends aqui, né, para esses azuis aqui e eu tenho CSS também para esse contexto dos azuis pode ser utilizado para os verdinhos aqui também pode se eles trabalharem com aquela ideia de contexto que a gente falou né de variar a, a aparência de acordo com a aplicação e aí olha só que interessante eu trouxe um segundo app aqui para baixo que é a aplicação de seguros, imagina que você fez a venda e o que você quer aqui, por exemplo, é ofertar um seguro contra roubo. E aí, observa, a gente teve um reuso aqui de tudo que era verdinho, né, menu, rodapé, login, troca de senha e até o checkout, porque você vai comprar o seguro e tem alguns front-ends azuis aqui que são exclusivos do app de seguro, que é a telinha de boas-vindas, a telinha ah, onde se pega dados do cliente, dados do produto e que se faz ali a cotação do seguro tá bom de novo aqui a gente tem CDN né com imagens e CSS para o nosso app como um todo em especial para essas telas aqui e aqui se você quiser alguns frameworks aí para começar a implementação é, de microfront, esse aqui é uma das opções é, talvez um dos mais famosos o single SPA ele é um, um framework de microfront, tá ele é usado aí por vários grandes aí Zup tá a canonical é, do Ubuntu né então tem tem várias aí empresas que utilizam tá e ele é um framework de front-end bem interessante tá ele te deixa trabalhar com várias tecnologias aqui tem até um exemplo dele tá é, e você consegue fazer por exemplo em várias tecnologias diferentes é, esse app aqui mesmo ele tem uma versão parte dele é em Vue parte dele é em React então você consegue trabalhar com múltiplas tecnologias né e montar a sua aplicação com microfronts por exemplo aqui esse pedacinho de cima é um é um microfront, esse menu é outro e a aplicação que está aqui dentro é outro é outro microfront. Então é, é um framework bem interessante, bem legal, mas ele acaba sendo não dos mais simples, tudo bem? Eu tenho outro aqui, uma outra sugestão que é um pouquinho mais simples. Vamos para ela. A próxima ferramenta aqui é a Podium, tá? Tudo bem? Esses dois, esses dois frameworks são para para Node em geral, tá? São para aplicações é, node, mas esse aqui em específico Ele é bem mais simples Então é, requer né, ter uma curva De aprendizagem menor O código dele basicamente é esse aqui né, ele trabalha com Express por trás esse carinha que ele faz ali o papel é, praticamente de um proxy reversa né ele vai possibilitar que de acordo com o pf name aqui na né, URL que você recebe ele te enderece para o micro front-end que é, que você precisa que você quer né instanciando um único Express né você vai poder é, fazer os, os direcionamentos aqui de acordo com a URL. E nesse contexto, olha só que interessante, né? A gente tem aqui um microfront, né, apontando para essa porta. É, esse manifest.json tem as informações ali de quem é o CSS, de quem é o, o HTML que vai ser utilizado, né? E depois aqui, né, é um express normal, aqui ele dá um send montando ali o teu HTML, né? Passando aqui o contente. O contente é, é a montagem aqui do Podlet, tá? Então, é, basicamente é isso dá um ponto FET aqui no podlet e, e ele monta o conteúdo aqui que vai ser disponibilizado através do send aqui do Express um Express convencional tá de um get dele aqui então esse aqui é é uma ferramenta extremamente simples é bem fácil de se trabalhar com micro front com ela eu particularmente já usei e gostei bastante foi foi uma experiência bem tranquila foi bem rápido de implementar com ele e aí você pode sim trabalhar com micro front end em qualquer tecnologia é um padrão ele não depende de novo JS tudo bem você pode usar usar em Python em PHP em .Net, em Java não importa você consegue é, fazer aplicações microfront né, Eu já, já vi também aplicações microfront em aspnet MVC por exemplo não tem problema tá não, não vai te restringir o, a questão do microfront é o padrão arquitetural e você vai achar certamente aceleradores e Frameworks é, para cada uma dessas tecnologias, também aqui foi só um exemplo né Onde talvez seja aí mais popular mais comum você criar aí microfronts utilizando ou uma tecnologia mais simplista mais pura né que aqui por exemplo como a gente falou só tem HTML CSS ou então utilizando o utilizando o angular utilizando react e por aí vai beleza e aqui, se esse conteúdo fez sentido pra você, não esquece de deixar um joinha pra gente, porque isso faz com que a gente entenda que ele faz sentido pra você e incentiva a gente a produzir mais e mais conteúdos como esse pra você. Tudo bem? E ele faz parte de um conteúdo maior. Se você quiser assistir na íntegra, corre lá pro nosso canal do YouTube pra assistir. Bacana? Então, até a próxima!